E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí? sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu trarei com vocês e se todos os alienígenas do bem fossem fuglau? Veremos isso no vídeo de hoje. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, a maioria né, deve saber aqui que eu não estou no meu quarto de sempre, né? E acredito que a maioria nem deve saber como é meu quarto, como é meu rosto, porque, assim, na minha visão, eu acredito que a maioria de vocês está mais acostumada com ver só minha voz, ver meus vídeos só pela voz, né? eu colocando as imagens, os vídeos na edição, essas coisas, né? Mas, assim, deixa eu explicar. É porque eu estou viajando, né? Aí eu né, não estou na minha casa e tudo mais, eu não estou com meu computador, então eu não posso usar o meu programa de sempre. Né, o programa que eu uso, que eu adoro Premiere Vou usar o outro programa e, e para ser mais fácil para editar esse vídeo eu Vou fazer ele em vlog, beleza? Mas eu acredito que isso não vai atrapalhar, viu? Eu espero que isso não atrapalhe vocês, né? Na experiência de assistir o vídeo Porque vai ser um vídeo normal, de sempre, do meu canal Pega os conteúdos de 10, as informações, tudo do mesmo jeito, né? A mesma qualidade de sempre, beleza, galera? Então, vamos lá O que é o Alienígena Fulblau? Basicamente é assim Quando o Ben ele se transforma, confirmado pelo Duncan Roly, é o co-criador da série o DNA é injetado no usuário, ou seja, ele acaba retendo a memória, a personalidade e a consciência do, do usuário. Entendeu? Então, a maioria dos alienígenas eles não são alienígenas completos, eles têm essa pequena possam para poder o bem ele conter a, pers a personalidade, a consciência e a memória do usuário, entendeu? Aí você pergunta como isso acontece? Assim, na vida real obviamente não, não teria como acontecer assim, mas como, a gente, como trata de ben 10 onde as leis físicas são diferentes isso é totalmente possível né tanto que em ben 10 existe a espécie Ectonurite que ele consegue manifestar sua consciência através do DNA né e o Asimuth sendo inteligente do jeito que a gente sabe que ele é ele deve ter feito isso aí no para o usuário poder controlar a sua transformação, poder ser ele mesmo, mesmo estando transformado em outra espécie, através de, vamos dizer, uma memória genética, né? É isso que acontece quando o Uben se transforma em um alienígena. Agora, quando eles são Fublau, que eles não têm essa porção do DNA do Ben, eles são 100% a espécie, que no caso são o Feedback e o Fantasmático, que são perfumadamente os alienígenas Fublau. Tem outros, né? Tem sim, implicitamente tem outros também Que confirmadamente a gente só tem esses dois, beleza? Mas como é que o Ben consegue controlar eles? Bom, a gente pode especular que é assim O Omnitrix, ele, ele tem o DNA humano do Ben nele Confirmado pelo Darwin Macduff Mesmo quando tem o um negócio da e Codon, né? Que era no Omnitrix protótipo e no Super Omnitrix, né? no definitivo não precisa mais Correta Codon, os DNAs ficam armazenados no próprio Omnitrix, mas antes tinha Primes, a corrente e Codon, e os DNAs ficavam lá, mas o DNA humano do Ben ficava no próprio Omnitrix. Então a gente pode especular que, que isso teria uma certa influência, para que mesmo o Ben transformado nos alienígenas Fublau, ele puder controlar. O Asimuth tem o um seu gênero, ele é inteligente, ele vai bolar uma maneira do bem poder controlar, mesmo não tendo ali a parcela do DNA na transformação. Mas, Beleza, mas por que que justamente o DNA ectonurite e condutóide são fublau? Bom... O Duncan Royale ele confirmou aí que, tipo, o feedback é uma exceção por causa do seu DNA. Tipo, tem alguma coisa que ele não sabe, não tem confirmação do que é esse fator, mas ele tem alguma coisa diferenciada nele que faz com que o alienígena seja flublau, entendeu? No caso do DNA, Hectorid e condutor eles têm esse fator diferencial que faz eles serem fublau. A gente pode especular no caso assim do, do fantasmático, a gente sabe por que é. É porque o DNA ectonurito, confirmado aí por pop-up, ele é protoplasmático, né? Tem umas diferenças aí por causa que lá no sistema N, né? Onde os ectonuridos ficam, né? anurfeitos tem o sol dentro de matéria, então o DNA deles é complexo, né tanto que eles conseguem manifestar a sua consciência através de uma única finta de DNA. Até a maneira que o fantasmático foi para o Matrix foi uma maneira diferenciada, né ele teve que ir lá para a aí ele teve que ser apostado um Floral, né? a Max foi lá, pegou o DNA, pegou o DNA dos dois, aí acabou a consciência dos Ske indo para o Omnitrix também, entendeu? Então, no caso do Feedback, o seu DNA deve ser complexo também, porque a Omniverse Brief, ela, confi ela confirma que tem uma teoria, né, que fala que os, os condutóides fazem parte aí, da criação da formação estelar, ou seja, cara, é, é teorizado que eles ele têm a ver com a criação das estrelas, então o DNA deles deve ser bastante complexo, entendeu? Então é por isso que eles são alienígenas fublau, né, dessa diferenciação do DNA. E é claro, se o Ben ficar muito tempo transformado, né, vem aí a as consequências, né? E se ele ficar tempo transformado, o bem não, não vai ter nada de bem e vai ser só a consciência do alienígena ali controlando. Tanto que esse era o plano do Ion lá no Corredor Contra o Tempo. Era transformar o bem no bem ion e aí ele conseguir manifestar a sua consciência através do DNA croniano, né? Porque o DNA do também era muito doidão, era o bem bastante complexo. Aí ele conseguia manifestar a sua consciência... Através da transformação do Ion no Nitrix E implicitamente assim, eu fiz um vídeo né, falando sobre os alienígenas que implicitamente são fublau Eu acredito que implicitamente o Ion também é um desses alienígenas assim E aí ele iria controlar o bem ali mesmo e tudo mais Se a Gwen não tivesse chegado lá, tivesse falado com ele, ele voltou até a consciência do bem Mas se não, o Ion tinha controlado ele ali mesmo não tem mais bem não e isso pode acontecer com qualquer alienígena sem ser fublau, né? os alienígenas não fublau se o Ben ficar transformado por muito tempo neles, o DNA pode sobrescrever, aí eles vão virar alienígenas fublau, né, porque vão passar muito tempo e vai ficar 100%, e depois de, depois de mais tempo ele vai, o bem vai perder o controle vai ser só o alienígena ali transformado. Por isso que o Matrix tem aí a, a questão da trava de 10 minutos. E depois, né? Tipo, a partir de força alienígena, não tem mais esse problema. Né? O universo também é né, Omnitrix definitivo, não tem mais esse problema por causa que o Ben ficou três horas transformando no pior. Caso que o Omnitrix tem mais configurações, ele é a melhor versão do Omnitrix. Então, ele não vai ter problema com isso. Caso do Prototo, é porque o nome já diz Prototo, a primeira versão, né? Ainda estava em fase de teste, essas coisas. Então, tinha assim como acontecer esse tipo de situação. Aí você se perguntar ah, por que, é que isso não aconteceu com Massa Cinzenta e com o Lobis Bem, porque o Bem ficou muito tempo transformado neles. Mas isso, galera, deu a foto de bugs, mas mesmo não tendo essa consequência linear sobre sobre escrever, deve ter tido alguma alguma consequência no DNA do Bem, tanto que tem aquela teoria, né, que fala que o Omnitrix estaria matando o bem A teoria aí trazida pelo meu parceiro O Sabedoreço, se você não viu eu vou deixar aí no card Beleza? Então de uma maneira ou de outra Deve ser ter sim trazido as suas consequências Ao bem, que você vê né Que é um book tão forte que no já do probleminha, né? O Ben se transformou numa cinzenta Ele tava só com a roupa de banho Só que depois, quando ele se destransformou Ele voltou à forma humana Ele tava com as suas roupas normais, né? Tipo, eu, eu, tá, eu sei, né? Que fora do universo da série Foi um erro de animação Mas dentro do universo da série Foi o caso do bug, né? Que de uma forma ou de outro O Omnitrix ali armazena dentro dele, né? As roupas do Ben e tudo mais Mas foi um bug tão forte Que quando ele se destransformou Ele tava com as suas roupas casuais Voltando aqui à questão do Fublau Eles têm as suas consequências, né? caso de que o feedback, o Ben ficou viciado na transformação do feedback por ele ser fublau. ele se sentia diferente quando transformado no feedback, ele se sentia uma versão melhorada de si mesmo, tá entendendo? E no caso do Fantasmático, é por causa da consciência do Zizke que tava ali, aí por ele se manifestar, né, Tendo que, confirmado pelo pop-up, o Zizke ele conseguiu constatar, Victor, né, enquanto ainda tava no Netflix, ele também conseguia manifestar uns traços de personalidade quando o Ben tava transformado nele, entendeu? Tem essa questão das consequências, mas se Todos os alienígenas fossem Fublau. Ó, oh, galera, lembrando aqui que eu não tô querendo dizer que nesse Orife todos os alienígenas teriam seu DNA modificado para ele ser Fublau, entendendo que nem o feedback, o fantasmático ele tem algum fator no DNA deles que faz ele ser Fublau. Não Eles seriam todos seriam Fublau por causa de um bug do 3. Claro, os que já são Fublau manteria do mesmo jeito é por causa do DNA, mas os outros seriam por causa de bug, tá ligado? Que é assim, aqui no aqui no meu canal já fiz vários vídeos sobre, sobre alienígenas fublau, né? E alguns seriam beneficiados, como no caso do Ultra T, né? Ele seria mais poderoso aí sendo no Fublau. Só no caso de outros, né? Isso iria prejudicar, como no caso do Nanomac, nano Ele sendo 100% nanochip, cara, se tivesse algum problema ali de nanochip, teria um rainha ali, tudo mais por causa que... O Derek confirmou, né? Que a Helena, depois, ela, ela perdeu os poderes de chip, mas poderia surgir uma outra rainha. Aí, se o vento tivesse transformado ali 100% nanomec estaria lascado. É também a questão do besta. Ele tendo a porção do DNA do Ben, faz com que ele seja, vamos dizer, um pouco assim, mais racional, entendeu? Menos selvagem. Agora, sendo 100% um Mancer, ele seria todo selvagemzão. Mas, no geral, todos os alienígenas sendo fubular, no começo, até que não teria tanta diferença assim. Só o Ben ia se incomodar com alguns alienígenas, com outros não, com outros coisas ficarem mais de boa, mas com o tempo isso poderia prejudicá-lo no fato de que uma hora ou outra né, o bem se transformando nos alienígenas 100%, 100% e acabar que um deles, o bem, ficar travado e pronto, ia dominar o bem, o seu controle, e o seu controle sobre a sua transformação e assumir e aí o bem ficar preso, transformado em um desses alienígenas, já que todos eram Fublau, e não ia mais bem. Essa transformação será a transformação dominante e permanecer assim para sempre. Então aí a gente tem, né, por que, que o azimute ele pensou é, para ter uma porção do DNA, do DNA do usuário, para ele poder se manter mesmo sendo transformado em um alienígena. Vocês veem que realmente o Asmute é um gênio. ele pensou em tudo, até nessa questão aí que, que seria muito perigosa e prejudicial para o portador. Mas é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. gostado deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aí quais os próximos what if, né, quais os próximos IC de BNDES eu posso trazer aqui no canal. Mas é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, fazer se seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!